Olá, meus amigos, tudo bem? Não estranho o cenário não, mas essa é uma rapidinha, tá? É uma rapidinha aqui porque aconteceu um negócio interessante e eu quero muito compartilhar com vocês aqui. Olha só. Protestos de Mauna Kea fecha observatórios. Protestos contra o controverso telescópio de 30 metros, o TMT, levaram ao fechamento de 13 observatórios em Mauna Kea, no Havaí. Uma decisão da Suprema Corte do, do Estado abriu caminho para a retomada da construção do TMT em 15 de julho, mas opositores dizem que o telescópio vai despojar ainda mais uma montanha sagrada. Centenas de astrônomos assinaram uma carta aberta pedindo ao Estado que pare de prender os manifestantes e remover as tropas policiais e da Guarda Nacional da Montanha. Ou seja, gente, os aborígenes, o pessoal lá do Havaí, eles acham essa montanha sagrada. E eles têm o direito deles, eles estão na terra deles, né? O pessoal dos do, do, astrônomos é que são os invasores, no caso. Então, eles têm o direito de reclamar. Então, eu acho muito boa essa atitude dos astrônomos desse abaixo-assinado, de retirarem a polícia de lá e vamos entrar num acordo, vamos fechar um acordo, o caminho é por aí, paz, né? Vamos, vamos construir o telescópio, vamos sim, mas vamos entrar num acordo com eles. Isso já aconteceu antes, gente. Por que não fazer de novo, né? então tá aí a notícia para vocês era esse o assunto que eu queria trazer rapidinho tá bom um abraço deixem o um like ou dislike se não gostarem um abraço a todos e tchau tchau